Hoje a dica vai ser sobre como não cair em golpes de boleto falso, de registro de domínio e hospedagem. Confira com a gente depois da vinheta. <música> Recebemos com frequência boletos falsos de registro de domínio e hospedagem. Sabemos que no dia a dia é complicado ter total controle do que a gente está pagando, né? mas é preciso ter cuidado, principalmente com o pagamento de boletos que se diz falar que é registro de domínio ou hospedagem. E, geralmente eles são fraudes. Os fraudadores conseguem a, as nossas informações porque elas são livres e abertas para no registro.br, que é o órgão competente para é, realizar o registro oficial de um domínio que tenha o final .br. Então, esses fraudadores, eles conseguem pegar todas as informações verídicas. Se o domínio estiver em seu nome, ele vai pegar todas as suas informações pessoais de cadastro e mandar como se fosse um boleto autêntico. Se for, a empresa vai pegar todas as informações do seu CNPJ. Então, não estranhe se você ver exatamente o nome do domínio que você tem registrado no registro.br e também as suas informações pessoais. Então, como identificar que o boleto é uma fraude? O primeiro passo é o seguinte, o registro BR decidiu não enviar mais boletos é, através de correios. Então, você precisa pegar o boleto através do próprio site do registro.br. O segundo passo é você prestar atenção no nome do domínio. É registro.br Os nomes dos fraudadores são muito parecidos Mas é registro.br Não br .registro, ou registro ou br.registro ou registro.brasil Ou brregistro.com, brregistro.org Tudo isso é fraude Se você acredita que gerou um boleto autêntico Ou recebeu um boleto autêntico Verifique de que banco que ele é é, geralmente vem Caixa Econômica ou Banco do Brasil, mas não vem o Banco Real, que é o Banco Bradesco. Todas essas informações você pode pegar no próprio site do registro.br. Preste atenção que nas letras miúdas está escrito Pagamento Optativo e Facultativo. Quer dizer, você não vai deixar de ter o serviço se você pagar é uma fraude. Ele está avisando que está oferecendo um serviço, porque ele não é um boleto, é uma mala direta, né? Se... Dá para chamar isso de mala direta. Outro ponto é que eles dificultam a identificação da empresa. Às vezes o telefone é de São Paulo, o endereço é do Rio de Janeiro, é e tudo para maquiar e fazer com que você não saiba de onde que vem é, é, esse boleto. Se você prestar atenção, lê toda essa mala direta, é, você vai identificar que ele não oferece o serviço de domínio e sim de hospedagem. Porque o responsável pela liberação do domínio é o Registro.br, exclusivamente do Registro.br. Outras empresas de hospedagem oferecem o um serviço terceirizado de registro de domínio para que você possa também contratar o serviço de hospedagem. Outro ponto importante é verificar o valor do boleto e o tempo de serviço. Geralmente, as fraudes, eles colocam um tempo de serviço de até 3 meses ou um ano com um valor acima de R$100. Para registrar um domínio, você tem um custo anual de R$30. Se você caiu no um golpe, a única opção que você tem é ir até a delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Após fazer o boletim de ocorrência, será feita uma investigação para que possa identificar a empresa que está cometendo essa fraude. E ela poderá re responder por prática ou tentativa de estelionato, que é o famoso artigo 171, que é tentativa de tirar vantagem de uma pessoa ou empresa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.